Você acha que é possível colher 118 sacas de soja por hectare? A gente foi conversar com o Laércio, o grande produtor campeão de produtividade do SESB dessa safra, para entender como ele conseguiu alcançar essa marca. Não tem segredo nenhum. O segredo está nas coisas mais simples. É, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que para nós produzir é, uma boa produção é como nós construir um prédio. Um prédio tem uma parte que ninguém enxerga, que é os alicerces, que é o que está da terra para baixo. E na nossa lavoura de soja é exatamente a mesma coisa. Eu acho que para nós construir uma produção é trabalho... De, de muitos anos, assim, principalmente em perfil de solo, em matéria orgânica, sabe? Quando a gente obedece algumas regras do verdadeiro plantio direto, é produzindo é, de 8 a 12 toneladas de carbono orgânico, ou seja, restos culturais, isso é um, algo imprescindível. Então, nós nós tínhamos na área, no ano passado, um solo bem preparado, é, sem nada de compactação, aonde é, que eu conseguia absorver toda a água da chuva com macros, poros bem abertos, com muitas raízes. Porque o nosso soja, ele não faz tanta raiz, ele pega carona é, numa, numa raiz de uma outra planta. E se for pensar em rotação de cultura, aí abrange muitas plantas. Aí e tem mais de, de 10, 15 plantas. É de coberturas visando só a melhoria do solo. Eu acho que quanto mais alternativa nosso produtor puder implementar na nossa área, melhor. Com muito carinho, com muita dedicação, usei o monitoramento. Isso é uma palavra que eu gosto muito. Eu acho que o monitoramento nos gera muita sustentabilidade. Então, o uni... nível esses três fatores, o fator físico químico e biológico e daí também nós tivemos uma condição climática perfeita, isso, isso daí fechou, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar campeão naquela área ou quebrar meu recorde de produção quando eu plantei ela o meu principal princípio foi a sustentabilidade o produtor ele vai numa feira, daí ele vê milhares de marcas de sementes Várias marcas de defensivos agrícolas, tratores, tecnologias, enfim. Como que o produtor faz para escolher a melhor solução para a sua lavoura diante de tantas possibilidades e marcas e convites que, que ele tem hoje? A gente não pode generalizar, não tem uma receita de bolo. E também uma coisa que não existe é não existe produto milagroso. Eu, eu testei muitas tecnologias aqui em casa, eu adoro testar assim Tem muitas que dão resultado, algumas não dão. Mas uma coisa que eu posso falar com certeza absoluta para todos os amigos que estão nos assistindo é que a melhor tecnologia é o que a gente consegue fazer bem feito, na hora certa. As inoculações, o soja precisa muito de nitrogênio, a inoculação é algo que você paga muito bem e o um investimento em solo. Você investiu em solo, infraestrutura de solo, inoculação bem feita, os resultados vêm. E assim é muito importante o vigor na semente para que todas as plantas venham junto. Se uma planta você enterra muito fundo, a outra muito por cima, uma nasce primeiro, a que vem depois já fica dominada, então então já acaba competindo entre elas. Então eu acho que a plantabilidade, sementes de... de com bastante vigor, é essencial, é imprescindível. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar um recado a todos os produtores que estão nos assistindo, que se eu, Laércio da Mavecchia, consegui alcançar o meu sonho de chegar às 100 sacas por hectare, você também consegue. A pergunta que nós temos que se fazer é a seguinte, o que que nós podemos mudar na nossa propriedade para tentar colher mais? E muitas vezes isso não implica em aumentar custo. Vamos levar uma frase em mente. O insumo mais importante não é aquele que a gente acha para comprar em qualquer lugar. É aquele que nós construímos. É o básico bem feito com muita dedicação. Obrigado.